Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O que Lula está fazendo no Brasil é institucionalizando a cleptocracia, ou seja, uma nação de ladrões. Nós temos no primeiro escalão do governo elementos implicados em escândalos de corrupção que nunca foram devidamente esclarecidos. Eu vou citar dois casos aqui. O caso do ex-governador do Maranhão, senador eleito e anunciado como futuro ministro da Justiça. A compra de respiradores, 4 milhões e 800 mil reais, junto a uma empresa chamada RampCare. Essa empresa, ela trabalha com produtos da maconha e não tinha capacidade nenhuma para produzir esses equipamentos. Mesmo assim, recebe recebeu o dinheiro e depois é, não deu conta dos produtos, o dinheiro perdeu-se, era o dinheiro destinado a combater os problemas do Covid. Mas as pessoas, elas silenciam, parece que elas estão completamente anestesiadas. O mal que esses indivíduos causaram ao Brasil é inominável. Veja o caso do Rui Costa, ele era o governador da Bahia e o presidente do consórcio Nordeste quando se deu esse contrato de malfeitores que levou R$ 48,7 milhões e 700 mil reais do povo pobre do Nordeste, das pessoas que estavam morrendo. Por conta do Covid E depois ainda chamam os outros de genocidas Quem são os verdadeiros genocidas? Eles sequer permitiram Que o elemento responsável eh, Pelo recebimento e pelo pagamento Desse dinheiro, Carlos Gabas Fosse investigado Pela CPI realizada lá em Pernambuco O estado de Pernambuco A Assembleia Legislativa Realizou uma CPI para investigar essas irregularidades E eles sequer permitiram Que esse elemento fosse investigado Conseguiram lá um habeas corpus para ele entrar Muda e sair calado do seu depoimento na CPI. Esse é um país de pessoas que admitem esse tipo de coisas. E aí muita gente, ah, vamos fazer o que é certo. Claro, vamos fazer o que é certo, vamos continuar fazendo o que é certo, mas é inadmissível, é revoltante você ver o que está acontecendo no Brasil com essa institucionalização de um regime cleptocrata, frente aos olhos de toda a gente brasileira e do mundo, que parece não se sensibilizar com a situação vivenciada pelo Brasil. É lamentável, sinceramente. Está aí. O cara vai ser ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino. O outro vai ser ministro-chefe da Casa Civil. Quantos mais implicados em tantas e tamanhas irregularidades virão para nos comandar, para comandar os nossos destinos, os destinos da nação brasileira? É lamentável. Bom, pessoal, e para encerrar esse vídeo, eu gostaria de trazer aqui uma matéria, aqui na frente do computador, uma matéria que foi publicada pelo site Diário do Poder, onde afirma o seguinte, o Tribunal de Contas do Maranhão enrola há mais de um ano para dar desfecho à análise do processo envolvendo o escândalo da compra de 70 respiradores pelo governo Flávio Dino, do PSB. O então governador usou como dispensa de licitação, Recursos do combate ao Covid-19 para pagar antecipadamente por aparelhos que jamais foram entregues Veja bem, esse aqui não é o caso da Rempcare. Isso aqui é uma outra empresa que negociou com o governo Flávio Dino De acordo com informações do Diário do Poder O processo foi aberto em junho de 2020 Teve as primeiras irregularidades constatadas um mês depois Mas aguarda parecer do conselheiro substituto Antônio Blackout Relator do caso desde então a tramitação, de acordo com a matéria, travou, após o chefe da Secretaria de Fiscalização do Tribunal, Fábio Alex de Mello, reforçar a gravidade das irregularidades e sugerir a instauração de uma tomada de contas especial para quantificar danos ao erário e identificar os responsáveis. O que é que diz o relatório assinado pela auditora Aline Garreto? Pesquisa de preços feita pela Controladoria Geral da União constatou superfaturamento de quase 150%, levando-se em conta que o preço médio por respirador mecânico na época era de 87 mil reais. E o governo Flávio Dino pagou, via consórcio nordeste, quase 200 mil reais, em média, por unidade. E fica um questionamento, tá? Isso aí é motivo de investigação da Polícia Federal no chamado escândalo do Covidão, Ocorre que a Polícia Federal é vinculada ao Ministério da Justiça e quem comandará o Ministério da Justiça a partir de janeiro é exatamente este senhor aqui, o Flávio Dino. E eu pergunto, essa investigação terá continuidade e um outro questionamento? É ou não uma cleptocracia? Vamos entender rapidamente o que é a cleptocracia. O termo Cleptocracia significa o fato de elementos cleptocratas que usam o poder político para se apropriar da riqueza de sua nação, geralmente com o desvio ou apropriação indevida de fundos do governo às custas da população em geral. Tá aí então. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, além da notícia.